Olá pessoal, sou o Odair Moreira de Souza, professor de Ciência da Computação do Instituto Federal do Paraná, Campus Avançado Quedas do Iguaçu. Sou também orientador do projeto Trash Educa, uma lixeira inteligente e educativa. Vou passar para os alunos fazerem a apresentação do projeto. Bom, eu sou o Lucas Fernando, tenho 18 anos, atualmente estou no último ano do curso técnico em informática do Campus Avançado Quedas do Iguaçu. Eu sou o Luiz Felipe Fabiani, tenho 18 anos, estou no quarto ano do Técnico Informático Informática Integrado ao Ensino Médio do IFR Campos Avançado Quedas do Iguaçu. Olá, me chamo Vitor, tenho 17 anos e sou estudante do curso Técnico e Informática do Instituto Federal do Paraná. Atuo de forma profissional como analista de qualidade em uma empresa de software. A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, ficou fácil produzir em grande escala, e então veio a necessidade de embalagens que garantissem ao produto qualidade, mesmo depois de um tempo. Com isso, geramos um problema, e esse problema se chama lixo. Hoje, no Brasil, por dia são gerados cerca de 240 mil toneladas, por ano são cerca de 79 milhões de toneladas. E esse lixo é espalhado pelos quase 3 mil lixões espalhados pelo Brasil. Porém, apenas 3% desse lixo realmente é reciclado. Bom, a partir de toda essa problemática, nós decidimos que precisávamos tomar alguma atitude para resolver todo esse acúmulo e descarte indevido dos resíduos. Não demorou para que concluíssemos que a única maneira de solucionar o problema era cortando o mal pela raiz. Mas o que eu quero dizer com isso? Para diminuir o descarte indevido, nós precisávamos que cada um fizesse sua parte, tomando os devidos cuidados para descartar seus materiais da forma correta. Algo que não acontece regularmente em grande escala. E então temos nosso primeiro objetivo principal, desenvolver a conscientização da comunidade sobre a importância da separação dos resíduos sólidos. Partindo disso, cabia então analisar por que esse mau uso dos sistemas atuais vinha acontecendo. Nossas melhores hipóteses foram o descaso por parte das pessoas que o utilizavam e, principalmente, uma possível falta de orientação que venha a ser estudada posteriormente e assim surgiu o nosso segundo objetivo principal, e meio de conscientização. Desenvolver uma lixeira automatizada utilizando tecnologia assistiva. Tendo em vista o problema retratado anteriormente e os nossos objetivos sendo traçados, vocês devem estar se perguntando o porquê de nós realizarmos a proposta desse trabalho. Hoje, no Brasil, são recolhidos cerca de 180 mil toneladas de resíduos sólidos diariamente e mais da metade é jogada em aterros ou lixões, sem passar por nenhum tipo de tratamento. Isso gera um prejuízo financeiro de aproximadamente 8 bilhões de reais. Entretanto, quando é realizada a separação correta, é inicializado o processo de coleta seletiva. Esse processo traz muitos benefícios, como reciclagem, agilidade no, no trabalho dos catadores, reutilização dos materiais e melhora na saúde pública. E diante dessa problemática, nós decidimos que para verificar a necessidade de desenvolvimento da Trash Educan, seria importante realizar uma pesquisa no local de desenvolvimento. Com isso, um grupo de 14, de pessoas entre 14 a 58 anos, dentre eles alunos e servidores, foi submetido a responder um questionário. Nesse questionário, basicamente, coletou-se informações referente aos conhecimentos das pessoas é, sobre coleta seletiva. Como vocês podem ver, na figura 1, apresenta-se a relação de número de acertos de acordo com a cor e o respectivo material. Considerando uma margem de erro, observa-se que, no geral, é, apenas um quarto das pessoas seriam capazes de realizar o fazer o uso de uma lixeira convencional. Na figura 2, ela, ela é referente à importância da separação dos materiais de acordo com a concepção das pessoas que responderam o questionário. Ela possui uma escala de 0 a 5, sendo 0 completamente irrelevante e 5 extremamente importante. Observa-se que, dentre as pessoas que responderam, é, a maioria considera é de suma importância, sendo 86,96% indicando a escala 5. Em conclusão, nosso trabalho é uma solução automatizada para a criação de novos padrões, fazendo assim uma substituição das lixeiras seletivas atuais, as quais, como vimos anteriormente, ainda acarretam em muitos problemas referentes à identificação correta do material. Além disso, promovemos a interação de pessoas com algum tipo de deficiência por meio da tecnologia assistiva, abrangendo assim um maior número de pessoas. Assim como toda pesquisa, é necessário fazer um levantamento bibliográfico, e no nosso caso não foi diferente. Fizemos primeiramente o uso do Google Academic e dentre outros sites para realizar nossa fundamentação teórica. Posler de todos esses trabalhos, esses artigos, não achamos nada muito parecido com o nosso trabalho. Portanto, surgiu-se a ideia de realizarmos um registro de patente, mas ainda precisávamos comprovar que nosso trabalho é realmente algo inovador. Com isso, foram realizadas diversas pesquisas no INPE, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, utilizando as palavras-chave do projeto. Lendo todos os resultados obtidos, todas aquelas, aquelas patentes, achamos apenas um trabalho que relacionava-se um pouco com o nosso. Lendo sobre ele, constatamos que apenas a ideia era parecida. Toda a metodologia e procedimentos usados eram diferentes da nossa ideia. Com isso, concluímos que nosso projeto era algo totalmente inovador. Todo o processo eletrônico do nosso projeto é gerido por um microcontrolador ATmega328P, que recebe uma programação e está ligado todas as entradas e saídas. De acordo com as entradas, o processo é feito através da programação e tem-se saída. As principais entradas são o sensor capacitivo e o sensor infravermelho. As principais saídas, o motor de passo e o servomotor. Além disso, existem vários outros componentes de eletrônica básica que estão envolvidos nesse processo, como capacitores, diodos, resistores, transistores e cristais osciladores. Todo o processo se inicia quando o sensor infravermelho detecta a existência de algo na base de leitura. Essa informação é enviada para o microcontrolador, que por sua vez aciona o sistema mecânico. Esse que é formado por mancais, fuso, acopladores, castanha e um motor de passo. O sistema mecânico funciona basicamente como um elevador que aproxima o sensor capacitivo da base de leitura. Utilizando então da distância em que o sensor capacitivo consegue detectar o objeto, podemos calcular via software e descobrir a densidade do mesmo. E assim, conseguimos chegar em qual material se trata. Temos então o processo de retornos. O primeiro retorno dado é a abertura da tampa correspondente. O segundo retorno vem em forma sonora é disparado um áudio informando qual a posição da lixeira, qual a cor e qual o material. Para o desenvolvimento da placa foi necessário, primeiro, a criação de um diagrama eletrônico, o qual apresenta todos os componentes e as suas ligações. Após isso, desenvolvemos a modelagem, que nos permite definir a posição de cada componente. Só então fizemos a soldagem dos componentes na placa universal tecnologia assistiva, em geral, são recursos para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência, promovendo uma vida independente e inclusão. No caso da lixeira, nós nos a possíveis problemas que algumas deficiências poderiam causar no uso do protótipo. O primeiro e mais simples que nós identificamos era o daltonismo, que ele poderia impossibilitar a pessoa de fazer o descarte apenas conhecendo a cor da lixeira de acordo com o material. O segundo era a deficiência visual, que se nós informássemos apenas o material, a pessoa não saberia onde estava a lixeira. E o terceiro seria a deficiência auditiva, caso nós informássemos tudo isso por áudio, que é o caso. Então, a partir do áudio, nós indicamos a cor da lixeira... Indicamos o material e qual o posicionamento dela. Por exemplo, esse material é um metal, descarte na lixeira de cor amarela a primeira à esquerda. E para o caso da deficiência auditiva, nós optamos por fazer um sistema onde as tampas iriam se abrir de acordo com o material, destacando a lixeira correta. Para o desenvolvimento da programação, nós nos baseamos em três pilares principais. O primeiro era a recursividade, ou seja, criar métodos que pudessem ser reutilizados para melhorar a busca por falhas no programa. O segundo é o machine learning, ou seja, fazer com que o código se tornasse mais eficaz a cada leitura da lixeira, ele ia se tornar mais preciso. E o terceiro é a comunicação que posteriormente será usada para acoplar o sistema multimídia à lixeira. Como já citado anteriormente, o sistema possui uma espécie de elevador, que é um sistema eletromecânico que possibilita a aproximação do sensor capacitivo da base de leitura. Existe também a nossa placa de controle, onde existem as portas de entrada e as portas de saída. A comunicação com outros módulos é realizada através de bornes e conectores RJ11. Em cada tampa da lixeira existe um sistema mecânico responsável pela abertura da mesma. Esse sistema é composto por um servomotor e por uma haste. Ainda existe dentro da tampa um sensor infravermelho que detecta o nível do lixo. Toda a comunicação entre a tampa e a placa principal é feita através de conectores RJ11. Para o desenvolvimento do projeto foi criada uma base em acrílico, a qual comporta todos os componentes eletrônicos, assim como o sistema mecânico, o sistema de leitura e o sistema sonoro. Esse material é um plástico de start de cor vermelha, a segunda à esquerda. Agora, com o protótipo desenvolvido, a intenção é implantar a lixeira em locais públicos, principalmente em escolas de nível básico, pois é onde a criança passa a ter mais conhecimento do mundo e a criar seu caráter. Dessa forma, iremos avaliar a aceitação da lixeira, bem como seu impacto para a separação dos resíduos após sua retirada. Considerando todo o contexto apresentado anteriormente, é visível o quão necessário e o quão impactante é a implantação da Trash Dukan em larga escala, principalmente em ambientes escolares de ensino fundamental, pois com ela espera-se a longo prazo de que todas as pessoas saibam diferenciar os tipos de materiais e suas respectivas lixeiras e que aprendam o quão importante é realizar a separação do lixo de forma correta, preservando o meio ambiente, a fauna e a flora do planeta Terra. Em relação à inclusão, nosso projeto conta com um sistema sonoro, com caixas de alto-falante e um módulo de som, para contemplar assim pessoas com algum tipo de deficiência visual. Além dessa abrangência, há também a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, as quais serão auxiliadas pela simples abertura da tampa. Referente ao impacto do projeto para o IFPR, destaca-se o fato de que esse projeto está proporcionando o depósito de mais uma patente elevando assim é, esses dados, que já são altos. E também é muito importante e relevante para os servidores e alunos dessa instituição ficar por dentro do assunto e tomar em conta de que deve fazer o seu papel para tornar o mundo um lugar melhor de se viver.